Qual é o melhor cartão para gerar renda extra? Essa é uma dúvida muito comum, que nós recebemos praticamente diariamente e hoje eu vou te explicar detalhe por detalhe nesse vídeo. Então, fique até o final comigo. Antes de entrar no assunto dessa, do vídeo de hoje, deixa eu me apresentar para vocês aqui. Sou Elias Leles, sou especialista em geração de renda extra e aqui no nosso perfil nós te ajudamos, te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Qual o melhor cartão atualmente para gerar renda extra? Então, como eu disse no início, essa é uma dúvida muito comum. As pessoas elas têm esse anseio por buscar sempre o melhor cartão. Então, vivem aí a procura desse cartão, é, sempre questionando, olha, qual é o melhor cartão? Como que eu consigo esse cartão? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Enfim, essa é uma dúvida muito comum. E atualmente, hoje no Brasil, nós temos sim um cartão que ele se diferencia. Ele aí dos demais cartões. Por quê? Basicamente, o grande diferencial desse cartão é que ele pontua, é, não por dólar gasto, mas ele pontua por um real gasto. Que que, como que funciona isso? Deixa eu explicar para vocês como que é esse fundamento primeiro. A regra hoje de praticamente 99% dos cartões existentes no Brasil hoje é que você, gasta, você vai gastar no seu cartão de crédito, fazer suas compras, e a pontuação que você vai receber por ter usado aquele cartão, o cálculo, o parâmetro que ele é utilizado, é por dólar gasto. Então, é, tem um fator né, de divisão que ocorre, por exemplo, você gastou 10 mil reais no mês, o dólar está a 5 reais, então você vai ganhar naquele mês 2 mil pontos. Então, o fator ali, referência, é dólar gasto. Então, a maioria dos cartões ele, ele pontua basicamente nessa base aí de cálculo. A grande diferença desse cartão que nós se. Consideramos como melhor para gerar renda extra é que ele pontua a cada um real gasto. Que é esse cartão aqui, ó, que é o cartão Pão de Açúcar. Esse é o melhor cartão que nós temos atualmente para geração de renda extra. Ele é um cartão que vai te possibilitar acumular um ponto a cada um real gasto. Isso vai fazer com que você aumente aí o seu retorno de pontos. E, consequentemente, você vai gerar mais renda extra. Então, atualmente, hoje no Brasil, esse é o melhor cartão de crédito que nós temos para geração de renda extra. Ele vai te possibilitar aí, acumular uma grande quantidade de pontos. Então, se você ainda não tem, recomendo que você vá atrás de um cartão desse, tente conseguir né, um cartão Pão de Açúcar. Dica de hoje, recomendação de hoje. Ó, o melhor cartão que nós temos atualmente para pontuar no Brasil é esse cartão aqui, ó, cartão PDA, cartão Pão de Açúcar. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, já compartilha esse vídeo e deixa o seu comentário aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.